No momento, eu estou em casa, em quarentena, fazendo a minha parte para que o vírus Covid-19 não se alastre. Diariamente, estou estudando as obras que estarão na próxima temporada da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E agora eu vou tocar um trecho do quarto movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. E peço que, neste momento que está sendo muito difícil... Todos fiquem em casa e continuem acompanhando a orquestra através do site da VSM, Instagram e Facebook. Olá, meu nome é Maurício Neves Frack, eu sou violinista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2019 e sou também aluno do curso de Música da Universidade Federal de Santa Maria. Como a maioria de vocês, eu também estou em quarentena, mas apesar disso eu sigo os meus estudos para o concerto de abertura da temporada. Eu vou mostrar um pequeno trecho para vocês do Alegro, do concerto para fagote em si bemol de Mozart. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard Cabral, sou aluno da pós-graduação na UFSM na, da especialização em músicas do século 21, e 21, sendo orientado pelo professor Tita Sarto é, Eu comecei a estudar música novo, com 12 anos, na minha cidade natal, que é Itapirica, no interior de Minas Gerais. É, lá a gente tem uma tradição muito grande de bandas de música, e assim que eu terminei o ensino médio, Prestei o vestibular para música em duas universidades lá de Minas. É, resolvi escolher a UFMG. Então, passei quatro anos em Belo Horizonte, estudando com os professores Arthur Andrés e Maurício Freire, que foram de grande importância para que eu chegasse no nível técnico que eu estou hoje. É, quando eu estava no último ano da universidade, eu prestei o concurso para sargento músico do Exército e fui aprovado. É, daí eu fui para o Rio de Janeiro, passei dois anos lá e no final desse curso fui classificado aqui na cidade de Santa Maria.